Bom dia, boa tarde, boa noite para quem assistir depois e boa tarde agora para quem já está assistindo. Está é, entrando no ar mais um episódio de estudos da performance, né? essa playlist é, que eu faço aqui no canal Arte ao Vivo desde o comecinho dele. E por essa razão que eu procuro manter aqui no, no Facebook, sexta sim, sexta não, sempre às 16 horas. Quero já começar lembrando sempre aquilo que eu procuro lembrar aqui: que o canal Arte Ao Vivo é um projeto de extensão do SECULT, Centro de Cultura, Linguagem e Tecnologias, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia. E hoje é, eu propus um tema que é, acho que pode ser interessante. Né? É, e que, na verdade, nasceu de, uma, de, nasceu de algumas questões que eu já, já falei no, aqui no, no, na, nas lives passadas, mas também de algumas dicotomias que são muito comuns, sobretudo quando se entra numa discussão sobre performance. Por exemplo, essa do pensar ou fazer, né? da, da ligação entre teoria e prática, entre pensar e fazer, né, entre a, a participação é, de algo que é produzido no corpo também, que é o pensamento, mas que a gente, na nossa tradição ocidental, vê sempre como des, é, descolado da, da, da percepção corporal e tudo mais. E aí, é, no processo de fazer isso aqui, é, de pensar isso que, a gente vai, que eu estou falando aqui hoje, é, eu me voltei para esse... É, clássico livro, né? Eu vou, eu vou, até compartilhar aqui, na verdade, a uma a página dele mesmo, né? Esse clássico livro que é, é o Performance Studies, né? Do, do Richard Schechner. Deixa eu botar isso aqui, né? É, e que é, aqui é, a partir de certo ponto, no, no próprio início do livro, né, quando ele vai fazendo as primeiras, os primeiros comentários, deixa eu avançar um pouquinho, e chega aqui nessa, nessa, nesse comentário dessa autora. Né, e aí, no livro impresso, porque eu estou aqui olhando no Kindle, mas no livro impresso tem uma box, que é essa aqui, abre uma caixinha, né? em que ele reproduz um trecho de um, de um artigo da Bárbara é, Christian black Gimblet que se chama é, Estudos da Performance, Performance Studies. Né? E eu sempre voltei a essa passagem que ele cita aqui, né? sempre acabei é, recorrendo a essa passagem, porque ela... É... Oi, Inácio. Ela, ela sempre me ajudava muito a pensar um, um certo uma certa forma diferente de abordagem. Uma vez estando numa, numa banca de pós-graduação, em que se insistia muito sobre alguns autores que estavam na moda para, se, para os, serem usados em performance, principalmente na relação performance-teatro, é, eu mencionei a Barbara Kishemblat Gimblet. Eu disse assim, não, não tem só esse fulano, esse fulano. É, existe também essa autora e as pessoas não sabiam de quem se tratava. E no entanto, a Barbara Kishemblat Gimblet é uma a, bastante conhecida no meio de performance, principalmente ligada ao Performance Studies. Eu acabei descobrindo nessa pesquisa que eu estava fazendo para hoje que ela, inclusive, é uma pessoa bastante é, bastante querida, era uma pessoa bastante querida enquanto era professora, já não é mais professora do Performance Studies lá em Nova York era uma professora bem querida. É, eu deixei aqui dois endereços, no, no, ou pelo menos um endereço, que é o endereço da entrevista, da, é, dois endereços, na verdade, a entrevista e a, e a, a lista de conteúdos das entrevistas que a Diana Taylor fez lá no Instituto Hemisférico, perguntando o que é estudos da performance para você. Está aqui embaixo, na, na, na explicação do vídeo, tem esses dois endereços. Scalar, né? E aí, no segundo endereço, tem o, a tava de, de, de a lista de, de uh, conteúdos em português porque atualmente o Instituto Hemisférico trabalha com as três línguas, inglês, português e espanhol, aliás, desde 2009, se não me engano, e então vocês encontram também uma descrição, os textos, as entrevistas são entrevistas curtas, eu já falei disso na live passada, são entrevistas curtas que vêm seguidas da transcrição do texto, que era uma coisa que eu não tinha percebido antes, nessa plataforma. E aí vocês vão poder ver isso em português, é? E eu também deixei aqui um endereço, que é, se não me engano, o é, Laboratoire du Geste, é um, um site de língua francesa, que tem o, arqui, o, ar, o texto completo da, desse, dessa, do qual foi retirada essa passagem que está aqui, não é? que é a passagem que o Richard Schechner cita da Barbara kishenblatt ginglet o texto é um texto de 1999, né? e a passagem é, que ele cita ela vem um pouquinho depois do começo do texto. O texto começa assim, o campo de estudos da performance considera a performance como um conceito organizador para o estudo de uma ampla gama de comportamentos. Pós-disciplina de inclusões, é, os estudos da performance não estabelecem limites para o que pode ser estudado em termos de meio e cultura, nem limita a gama de abordagens que podem ser feitas. Uma coalescência provisória em movimento, os estudos da performance são mais do que a soma de suas inclusões. Aqui é que começa o texto, é, é, é, a citação do, do Schechner. Né? Os o estudos da performance é mais do que a soma de suas inclusões. Né? E essa ideia eh, de que os estudos da performance são mais do que a soma de suas inclusões tem várias implicações. Então eu vou começar por falar sobre eh, a visão da Bárbarakirimba dos estudos da performance e a partir daí eu vou expandir isso para outras questões. Antes disso, porém, eh, eu queria só fazer um último comentário sobre o um vídeo cujo link eu indiquei aí, que é a, a curta entrevista da Diana Taylor com a Barbara Christian black feita há anos atrás, porque ela hoje em dia já trabalha com museus, com a performatividade dos museus, com outras questões, né? nem sei, ao que parece, ela nem está mais vivendo nos Estados Unidos, mas nessa entrevista ela dizia assim: que ah, ela, re, de alguma maneira, resumia, né, isso que está aqui no texto que eu vou comentar. E ela dizia assim, a performance é uma ideia organizadora para ela. Né? Ou seja, ela trazia para dentro dessa ideia, a performance traz para dentro de si uma ideia é, que articula saberes diferentes. Eventos como performances podem ser pensados como performances ou é, eventos entendidos como performances. Né? Ela pode ser um ponto de partida, não é Ela pode tomar performance como objeto de estudos, né? quer dizer, os estudos da performance podem tomar objetos como objetos de estudos, é, e pode, inclusive, integrar observações concretas com temas teóricos. E aí ela dizia que nas aulas dela, ela procurava sempre fazer com que os alunos buscassem algum exemplo concreto que, de alguma maneira, é, é, subsidiasse a argumentação deles. Ou que, a argumentação deles derivasse de algum modo de algum, alguma, algum exemplo concreto. Eu não sei como é está a transmissão para vocês aí, está parecendo que está dando umas, umas, umas congeladas aqui. Eu não sei se a minha conexão está ruim. Então, se cair, vocês já sabem que foi por causa da conexão. Mas eu acho que está havendo assim, uma, uma queda de sinal aqui, né? que é o que sempre acontece é aquela. Lady Murphy, né? Quando você começa a live, aí o sinal começa a baixar. Mas enfim, vamos tentando, né? Vamos prosseguindo. E aí, se cair, a gente volta. Tá certo, é, então. É, a, a, ela diz que os estudos da performance também ajudam a oi, Alex. A, ela, eles ajudam também a prestar atenção àquilo que as pessoas fazem, né? Então, uma das coisas que os estudos da performance propiciam é desenvolver essa atenção ou essa observação atenta, não é? Eu diria dessa forma. A performance pode ser uma teoria fonte e não e não só um espaço de uso da teoria, mas ela mesma se converter numa teoria fonte, né? E aí ela chega a falar de uma teoria performada, né? Ou de uma é, teoria, é, uma ação é, uma ação como teoria, né? ou uma teoria como ação. Né? É, eu me, isso sempre me lembra uma coisa que um dos meus mestres, Luiz Costa Lima, falou uma certa vez, é, começando uma palestra, ele falou uma coisa que era muito interessante, ele dizia assim, eu sempre achei, sempre fui da opinião, de que é, não só as pessoas que fazem coisas né, têm uma relevância, mas também as pessoas que pensam coisas. Ele não dizia exatamente assim, mas ele dizia assim: porque pensar é uma forma de fazer. Né? É claro que nós estamos é, ligados isso é uma primeira premissa que eu queria colocar aqui nós estamos ligados a uma tradição de que o pensar é aquilo que, da Torre de Marfim, né, daquela pessoa que se isenta do fazer para o pensar isso evidentemente é resultado dessa nossa tradição também de separação entre o pensamento e a ação ou de pensar a ação sempre como um reflexo, né, é, como uma atitude reflexiva sem que necessariamente isso é, é responsiva, né, sem que isso necessariamente implique em uma reflexão e um pensamento há sempre níveis diferentes de pensamento em todas as ações e há níveis de ação Diferentes né, em todo o pensamento. Há pensamentos que podem literalmente nos fazer é, é, mexer o corpo todo, transformar o corpo todo, até existem é, pensamentos que levaram certas nações à ruína. Então, é, isso é. não precisa nem exemplificar muito isso. E aí, é, por fim, nessa curta entrevista de 15 minutos ou 18 minutos, ela fala como um, ela menciona um curso que ela costumava dar, chamado Estética da Vida Cotidiana, que é um curso que eu, se pudesse, teria feito. E, nesse curso dela, ela ensejava uma espécie de pedagogia da performance na medida em que ela procurava compreender o funcionamento estético dos atos mais cotidianos, né? as coisas mais cotidianas, por exemplo, lavar a louça, por exemplo... É... É, sentar para ler um livro ou ir ao supermercado coisas desse tipo né? então é esse o background né? esse contexto a partir do qual ela vai desenvolver esse texto que é agora o um detalhe muito importante um texto de 1999 quero repetir aqui eu fiz uma, tradição, uma tradução para o meu próprio uso mas o texto está disponível aqui na explicação do vídeo não é, é não vai estar agora para vocês que estão no Facebook porque isso não está no Facebook mas isso vai estar na explicação do vídeo depois quando o, isso for é, para o YouTube tá certo vai estar toda essa todo esse detalhamento e se bem que eu acho que é, deve estar aí embaixo também no, no, no caso do, do Facebook porque eu preenchi aqui a, a, o formuláriozinho do StreamYard para que isso acontecesse né mas enfim esse texto está em inglês, mas é, não é muito difícil. E, e, e nesse texto o que, é que ela apresenta? Ela apresenta alguns argumentos que me serviram durante muito tempo para dizer assim, não, olha, é, apesar de muita gente dizer que não faria sentido que a performance é, reivindicasse alguma espécie de autonomia, eu estou retomando uma conversa do nosso encontro passado, né? ou seja... Não faz sentido, não faria sentido a performance se pensar como uma linguagem né, com uma gramática própria, ou, melhor dizendo, como um fazer diferente de outros fazeres, porque o fazer dela, na verdade, seria um fazer inclusivo, então ela estaria presente em todas as outras linguagens de alguma maneira. Esse argumento foi colocado, foi me colocado muitas vezes, inclusive em situações de trabalho, né? trabalhando principalmente com pessoas das artes cênicas, mas também com outras pessoas, que indagavam sempre mais ou menos a mesma questão. De que modo você pode reivindicar um saber inovador se ele não é um saber que se abre para a multiplicidade? O argumento era o seguinte, nós não poderíamos defender... Ao mesmo tempo. Estou tentando fazer isso o mais claro possível, porque isso vem no calor de uma discussão. Nós não poderíamos defender, ao mesmo tempo, uma interdisciplinaridade, uma, uma tática de inclusão de coisas que vêm de várias linguagens, e, ao mesmo tempo, dizermos que isso é carreado para uma forma que teria uma identidade entre aspas próprias. O difícil era justamente dizer que a performance faz isso sem reivindicar essa identidade, mas, no entanto, sendo algo que grupos de pessoas praticam como a sua linguagem de referência. Essa era a grande complicação. Né? Então, de certo modo, dito isso de outra maneira, seria nós somos, ao mesmo tempo, antidisciplinares e disciplinares simultaneamente, né? ou indisciplinares e disciplinares simultaneamente. O texto da Bárbara Kishenblatt-Gimblett, esse texto, essa passagemzinha que o Scheckner cita logo no livro dele, sempre me ajudou muito a combater esse argumento. Porque, veja só, o texto diz o seguinte, como a gente estava vendo antes, né, ele diz assim, embora possa ser argumentado que como forma de arte a performance carece de um meio distinto, né, isso seria, ela está citando aqui, na verdade, um filósofo chamado Noel Carroll, que tem sido muito citado ultimamente, né, autor de um livro muito interessante chamado Filosofia do Horror, é, ela está citando esse filósofo que diria assim: como forma de arte, como forma de arte, a performance careceria de um meio distinto, ela não seria, não não se pareceria com as formas tradicionais de arte, no sentido de que a música, por exemplo, trabalha com sons, a a a, o teatro trabalha com o corpo, a dança também trabalha com o corpo, então a performance também trabalhando com o corpo seria como essas outras duas formas. Entretanto, né, no momento de se identificar de alguma maneira isso, a performance também transita por outras formas de comunicação artística e, portanto, ela careceria de um, de um Neck Plus Ultra, né? Então, ela diz que, embora haja esse argumento, a prática e o evento corporificados são pontos de referência recorrentes nos estudos da performance. Então, nesse sentido, os estudos da performance podem ser também, enquanto campo, estudos que se voltem e têm se voltado para manifestações corporais das mais diversas naturezas, incluindo aquelas que a gente conhece pelos nomes uh, tradicionais, teatro, dança e também, né, já que se consagrou esse termo que eu nem acho bom, manifestações culturais em geral, né, o que nos conduziria, por exemplo, ao folclore, que é outro termo horroroso que eu não gosto, né, ou seja, a todas as ocorrências, né, em que está implicado o corpo, que seriam ocorrências da cultura popular. É, em última instância, isso designaria talvez um campo de saber parece que reduz todas as ocorrências humanas ou todas as ações corporais somente a um espectro específico de ações. E aí todas aquelas ações corporais, esse é o pressuposto, não artísticas, não seriam dignas de observação. Entretanto, o que aconteceu? Os estudos da performance também começaram a se voltar para isso, invadindo dessa forma um campo, por exemplo, que seria o campo da antropologia, um campo que hoje já não existe mais, mas era denominado por dois nomes é, muito estranhos, kinésica e proxêmica, né, que eram justamente os estudos kinésica de quinos de movimento, né, é, movimentos corporais, o estudo dos, da linguagem dos gestos etc. Nos anos 60 isso se desenvolveu muito. Tem aquele famoso livro, né, que foi tantas vezes citado por tanta gente, o Corpo Fala, não me lembro o nome dos autores, mas que é, se baseava numa coisa que americanos estudaram e que tinha que ver com um contexto também de vida e de cotidiano é, estadunidense, em que as pessoas quando falavam umas com as outras eram estranhas, nem sequer se aproximavam. Um contexto que a gente não conhece dessa forma foi muito engraçado porque esse livro se tornou famoso no mundo todo e em contextos latino-americanos onde as pessoas mal se conhecem já se abraçam, se beijam, e isso não tinha nenhum sentido. E agora, com essa questão toda da interdição dos encontros por conta da pandemia e dos isolamentos, essa questão voltou a ter uma relevância muito grande. Então, não é à toa que agora se volta a falar sobre essas denominações. Aí vocês vão dizer assim, mas eu não estou entendendo. Você quer dizer com isso que os estudos da performance também trabalham com isso? Sim, também trabalham com isso, porque... Para alguns, por exemplo, que trabalham estudos da performance no sentido das manifestações corporais presentificadas em culturas diversas, essas pessoas consideram que existe uma coisa que eles chamam arte da performance e outra coisa que eles chamam performances culturais. Também uma distinção precária, porque o que, que se você considerar essas performances culturais, não seria cultural, dentro de qualquer sociedade. Então, as performances culturais também deveriam incluir não só um samba de roda, não só uma capoeira uma coisa assim, mas também deveriam incluir o ritual, por exemplo, que se adota na participação de uma reunião dentro de uma organização capitalista qualquer, que também é toda ritualizada. Então, no final das contas, o espectro, o alcance da performance Acaba sendo praticamente tudo. Daí ter sido o Schechner ter sugerido, ao perceber essa, esse alcance, ter sugerido que é, falássemos, na verdade, de que tudo pode ser é, estudado como performance, ou tudo pode ser performance, se for lido como performance, o que cai numa espécie de, de é, tautologia né, que também não resolve a questão porque, no final das contas, isso também pode ser dito a partir de qualquer outro referencial. Tudo é semiótica se for lido como semiótica, tudo é teoria da cultura se for lido como teoria da cultura, tudo é matemática se for lido como matemática. Então, o problema permanecia de alguma maneira. E ela diz... A prática e o evento corporificado são pontos de referência recorrentes nos estudos da performance. Então, pelo menos se pode dizer que, nos estudos da performance, a prática, o fazer e a presença de um evento corporificado né, já são suficientes para considerar isso dentro do, de, uma, de um campo muito amplo de estudos da performance. Mas ela prossegue dizendo... Os estudos da performance partem da premissa de que seus objetos de estudo não devem ser divididos e parcelados meio a meio em várias outras disciplinas. Música, dança, literatura dramática, história da arte. Não devem ser parcelados. Né? Então, uma das pretensões, segundo a Bárbara Christian Blatt-Gimlet, ao contrário dos outros, das outras linguagens artísticas, é, de alguma maneira, ultrapassar essas identidades que designam certos modos de fazer. Isso que ela está dizendo não exclui a possibilidade, e aí é que está o grande detalhe, não exclui a possibilidade da existência da poesia, da existência da música, da existência... Porque nenhum saber tem essa, essa, essa prerrogativa de determinar ou de decretar quais são os saberes que podem existir e aqueles que não podem. Então, evidentemente, todas essas formas são formas diversas que, ao longo da história, foram se consolidando, principalmente nas tradições ocidentais, formas pelas quais essas tradições europeias, vamos dizer assim, conseguiram se consolidar na, sua, na relação que possa existir entre arte e corpo. Então... Quando o corpo se dispõe a uma atividade artística, nessas tradições, ele acaba se inserindo dentro, para efeitos de estudo, dentro de determinadas categorias, como teatro, dança, performance, até a, a teatro, a dança, a música e assim por diante. A performance acaba sendo subsumida a essa, a essa formulação e ela acaba também, de algum modo, sendo entendida como mais um desses campos. O problema é que ela não é mais um. Ela, na verdade, de certo modo, já está por cima de todos esses campos. E, ao mesmo tempo, é, está infra, né? quer dizer, dentro, por trás, por baixo, como o alicerce desses campos todos. Então, é, a coisa se complica mais ainda. Vamos andar mais um pouquinho para a gente tentar entender isso melhor. A maior parte da expressão artística do mundo sempre sintetizou ou integrou de outra forma, movimento, som, fala, narrativa e objetos. Então, ela aqui já está com uma pretensão mais ou menos generalizadora e que, de fato, funciona. Quer dizer, se você pensar nesses termos, integrar fala, forma, movimento, som, fala, narrativa e objetos, pelo menos no que diz respeito à espécie humana, é algo que você realmente encontra em praticamente todas as culturas, esses esforços de integração entre esses elementos. Além do mais, a vanguarda histórica e a arte contemporânea muito questionam essas fronteiras e procuram confundi-las. Outro fato também, evidentemente, que o aparecimento de formas híbridas de criação, que já são produtos de cruzamentos, entre outras formas, né, é que dá origem não só... Há coisas como, é, Street Sense, historicamente falando, a performance, a partir principalmente, dos anos 70 não é? É, dentro dessa denominação, mas também ao a enfim, outras tantas formas, ao vídeo, a videoarte, por exemplo, tem um híbrido dessas coisas todas funcionando dentro dela, e já tinha sido dito isso no início do século passado em relação ao cinema. A é? coisa que a gente conhece também. É, indo mais para trás um pouquinho, com Wagner, Wagner né, em torno da ópera, a ideia da obra de arte total. Né? Além do mais... É, bom, isso eu já li. Essa confusão de categorias não apenas ampliou o alcance do que pode ser considerado uma prática de arte, né? ou seja, depois de Duchamp, por exemplo, o que se considera uma prática artística tem uma, uma amplitude... Né, muito grande, a partir do momento que ele faz todo o questionamento do retiniano, né, o que eu vejo determina aquilo, o meu olhar determina a, o reconhecimento daquilo como obra de arte ou não, mas já com uma propensão a considerar qualquer coisa como obra de arte, fruto, inclusive, de todo o desenvolvimento, de toda... não quero usar esse termo, desenvolvimento, mas, enfim, de todo de todo o percurso histórico da então, por aí você já tem uma, uma, uma situação é, é, que é, é, vamos dizer assim, já é aberta o suficiente para se pensar numa, numa prática de arte né, que questiona todas as fronteiras e procura confundir as fronteiras. Essa confusão... Né, então, ampliou o alcance do que pode ser considerado uma prática de arte, mas também deu origem à arte da performance, que expressamente não é teatro e arte performance, que desmaterializa o objeto da arte, e se aproxima da condição de performance. Essa última frase eu quero destacar. Ela é uma prática de arte, né, que é a arte da performance, que expressamente, ela diz aqui, não é teatro, e arte performance, ela, no original está Art Performance, que desmaterializa o objeto de arte e se, e a, e se aproxima da condição de performance. Por ela citar também, é, entre parênteses, o Carol, além do Carol, o Paul Schimmel, eu tenho a impressão que ela está aludindo à discussão entre os dois ramos, vamos dizer assim, que de algum modo sempre reivindicam né, a performance, que é o ramo das artes cênicas, por um lado, e o ramo das artes visuais, por outro, né? A performance já é por natureza dilemática, porque ela nasce a partir de dois campos diferentes, né? dependendo do ponto de vista que você adote, ela rouba desses dois campos alguns elementos, mas ela não se identifica com nenhum deles, né? Os estudos da performance se baseiam em tais desenvolvimentos, né? Então esse campo não é apenas intercultural, em escopo e espírito, mas também desafia as hierarquias estéticas e analisa como elas são formadas. Então, a partir daí, ela faz uma correlação entre os estudos da performance, os estudos culturais, cultura visual, os estudos pós-coloniais, os estudos de gênero. Eu Acrescentaria outros, até os estudos de software, por exemplo. Hoje, tem estudos de zilhões de outras coisas. Os estudos da performance começaram com um conjunto de preocupações e objetos e variam amplamente para o que precisa como teoria e método. Ou seja, vão sempre é, incorporando novos elementos. Os estudos da performance têm feito causa comum e estão contribuindo para os muitos campos nos quais se baseia, a ponto de viver essa contradição constantemente, ser um campo que, entretanto, não é reconhecido e não não se percebe como tal né? ou não é percebido como tal de algum modo. Ah, ele, aí ela fala sobre algumas coisas que podem enriquecer, ah, inclusive a questão do discurso, né? ela, ela dá, faz uma, um desvio aqui, cita o Delheims, que é tão citado por tantos autores, como, por exemplo, Paul Thor, que diz que é através do estudo da performance que se pode esperar uma integração das ciências sociais e humanas. A questão é essa que, de fato, Acabou acontecendo, né? E é, cita também a Peg Fellan, né? É, que disse, a certa altura, até o momento houve pouca tentativa de reunir as possibilidades epistemológicas e políticas específicas da performance, conforme ela é promulgada no que ainda é conhecido. Se ela falou em 93 para melhor ou pior, como eventos teatrais e as aberturas epistemológicas e políticas possibilitadas pelo performativo invocado pela teoria contemporânea. Esse performativo, na verdade, não é invocado pela teoria contemporânea, mas, claro, nesse momento dos anos 90 ela vai falar em seguida, por um lado, a Austin, né, a ideia do performativo, e vai falar da Judith Butler e da importância que isso teve posteriormente. Então, em resumo, durante as últimas décadas, programas de estudos da performance foram estabelecidos nos Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, país de Gales, França e Brasil, ela cita aqui. Esse é um texto, repito, de 1999, entre outros. Cada vez mais cursos individuais de estudos da performance estão sendo incluídos nos currículos existentes de história do teatro, da retórica e de comunicação. Isso é o que fez com que, em 2006 ainda, o Valentin Torrens é, fizesse um projeto de, para uma bolsa que existia na Catalunha e, com isso, ele fez uma pesquisa que reuniu ah, pedagogos de performance em ateliês e instituições universitárias e que depois ele vai refazer, já na década seguinte, 2014 por aí, num livro How We Teach Performance Art, que é a versão em inglês disso, com mais alguns participantes. É, é porque isso mapeia, de alguma maneira, esse processo, que né? é o processo de entrada né? desse campo de pesquisas né? é, que, é, partindo de cursos individuais, né? vão sendo incluídos nos currículos existentes de história do teatro, isso é lá, né? de retórica, de comunicação, bem como folclore, antropologia, etnomusicologia, história da arte, literatura, história... Estudos culturais e programas de estudos Ah, Progressivamente, isso também está acontecendo aqui. Começou principalmente pelos de, é, pelas, pelas disciplinas de história da arte, história do teatro, tal, mas, da dança, mas hoje já se disseminou por vários lugares. Então, o termo performance e também o termo performatividade, com todas as incompreensões, vejam os vídeos anteriores que eu fiz aqui, falando sobre isso, acabam sendo termos muito frequentes. E a demanda que tem tido para a gente discutir esse tipo de questão, é porque realmente o campo está se alastrando por todos os lugares. E aí a grande questão é justamente isso, se há é, efetivamente a possibilidade de você já credenciar esse campo como um campo de conhecimento, ou ele vai continuar sendo esse, essa, esse, essa, é, essa entrada, vamos dizer assim, que faz parte de algum outro universo de conhecimento. Há vários indícios, diz ela, de que o campo atingiu a maioridade, incluindo uma série de conferências internacionais de grande sucesso durante os anos 90 Isso é verdade, essas conferências aconteceram, mas não necessariamente isso continuou da mesma forma, porque na primeira década do século XXI isso declinou por algum motivo, retomou é aquela questão da sazonalidade que eu muitas vezes falo aqui, retomou uma importância muito grande durante a segunda década do século e agora entrando na década de 20 eu não sei mas eu tenho uma certa impressão de que é, naqueles saberes onde não havia essa presença por exemplo nas discussões é, sobre tecnologia e tudo essa essa essa demanda não é pela pela pelos estudos da performance vai se tornar cada vez mais forte é, a formação de associações profissionais, várias revistas especializadas e o um número crescente de ensaios programáticos, livros didáticos, leitores e séries de livros. Ela acompanhava uma coisa que efetivamente, por exemplo, em 1999, o ano que ela escreve esse texto, é o ano que foi inaugurado o curso de comunicação das artes do corpo. Não era um fenômeno isolado, isso era uma coisa que estava acontecendo, de modo geral, no mundo todo, esse interesse. Então, ela registra esse interesse nesse momento, mas ele também refluiu durante algum tempo depois. Embora convirjam em muitos pontos, esses programas e organizações oferecem pelo menos três paradigmas diferentes para o campo, graças às suas genealogias disciplinares particulares e suas visões para o futuro. E aí, ela, a partir desse ponto do ensaio, ela vai fazer aquilo que os estadunidenses sempre falam, eles falam um pouco do quintal deles. Né? Quer dizer, nunca há muito uma preocupação de fazer, por exemplo, aquilo que o Valentim, mais latino, né, procurou fazer, que é Abrir isso para um conhecimento maior, e eu acho que está no momento de refazer isso agora. Quer dizer, nós estamos vivendo um novo momento planetário em que essa importância do que, dos campos, dos, do, do estudo das, da, dos estudos da performance, perdão, em campos diversos, em, em, em países diversos, em currículos diversos, em instituições universitárias diversas, em escolas diversas, em ateliês diversos, mundo afora. É, ressalvadas todas as diferenças culturais, mas é possível hoje você falar disso, da presença disso, dos estudos da performance, na, em todos os continentes, né? na Ásia, na África, na Oceania, na América do Sul, na América do Norte, em todos os lugares. Né? E aí ela vai falar do, da, dos três programas que ela vislumbrou naquele momento, que, ele, que ela vai dizer que são os. Da, um, um, tem um terceiro que não está ligado a um programa específico, né, o terceiro paradigma, e os dois paradigmas que ela vai citar são os paradigmas ligados à New York University e à Northwestern University. A New York University, localizada no estado de Nova York, e a Northwestern University, localizada é, em Illinois, em Chicago, Illinois. É. E aí ela dá um histórico né, do, do, do que ela chama de abordagem de amplo espectro. Ela diz que a abordagem do Departamento de Estudos da Performance da Universidade de Nova York é a abordagem que ela chama de amplo espectro. Ela diz que, em 1980, eu acho interessante assinalar isso, o Departamento de Artes Dramáticas da Universidade de Nova York mudou seu nome para o Departamento de Estudos da Performance. Em modo algum, eu estou dizendo aqui que os Departamentos de Arte Dramática das nossas universidades deveriam mudar para estudos da performance. Nesse ponto eu estou mais a favor de um posicionamento que ela não menciona aqui, mas que aconteceu na Universidade North, Northwestern University nela né, em Chicago, que eu mesmo pude presenciar, que é a o, a criação de um novo departamento, se for o caso de fazer um departamento ou um instituto ou coisa assim, que é voltado para performance, diferente do já existente. Em Nova York, o que aconteceu foi que esse é, é, é, é, é, não sei se é Arts of Dramatic Arts ou Dramatic Studies, ou Drama Studies, deve ser, né, virou Performance Studies. Ok. Né? Eles, ah, havia uma hegemonia que permitiu que isso acontecesse ali. No caso da Northwestern University, não. O pessoal do Drama Studies, ou enfim, que quiseram continuar estudando dramaturgia, drama, teatro, etc., mantiveram-se lá e o pessoal que estava interessado na performance criou um novo departamento. Isso foi uma conquista muito grande para o pessoal da Northwestern University, diga-se de passagem. A minha convicção, no caso brasileiro, é de que não, há, não faz nenhum sentido a gente criar... A gente é, é, substituir né, como se fosse uma coisa de evolução, né, substituir aquilo que seria o, o antigo, que seria é, as pessoas que pesquisam artes cênicas, por performance. Né? Isso não, não me parece fazer nenhum sentido. Eu acho que é, é, esse tipo de imposição é absolutamente é, modernista, vamos dizer assim, no pior sentido. No sentido de entender que haveria um progresso mediante o qual o que antigamente se chamava de teatro vai se chamar de performance. Isso é uma bobagem que eu realmente não consigo admitir. Eu acho, por outro lado, que, sendo um campo novo, mesmo que esse campo abarque ou possa abarcar formas de expressão, que são, afinal de contas, cênicas, coreográficas, etc., que isto se. Te, é, é, como o que importa é avisada, que isso possa tanto ser tratado dentro de uma área de artes cênicas como de uma área de eh, estudos da performance. Se, ressalvando também o fato de que o termo ah, scenic arts não é tão comum na língua inglesa como é no, no mundo francês. Né? A mudança de nome, segundo ela, no caso da Universidade de Nova York, ocorreu após quase 20 anos de preparação grande parte dela é registrada nas páginas da revista The Drama Review, que, aliás, é um documento realmente importante. Acreditamos que, se o estudo da performance não se expande, se aprofunda, indo muito além do treinamento dos trabalhadores performáticos e da tradição ocidental, muito além da análise da literatura dramática, o acadêmico, o performático, a empresa artística construída ao longo do último meio século irá entrar em colapso. Então, a crença deles era que, na verdade, é, como o, o, o próprio é, departamento tinha sido criado por uma pessoa de teatro, que o Richard Schechner, que, afinal, continua até hoje muito envolvido com o teatro, né? é, é, isso era uma espécie de atualização. Esse é o entendimento que me parece que ela sugere aqui. Ela diz assim, o programa da NYU se desenvolveu no contexto da performance experimental contemporânea com links para a vanguarda histórica, o seu corpo docente, que era o Richard Scheckner, Michael Kirby, Brooks McNamara, era ativo no movimento off off Broadway. Então, isso, isso tinha uma correlação. Quer dizer, a, o diferencial que se procurou fazer em Nova York era justamente trazer para o mundo da, da pesquisa acadêmica aquilo que já se acontecia como prática artística num circuito que não era o circuito oficial. O circuito oficial dispensava solenemente esse tipo de... E, é, interesse, mas o, o, o circuito off off Broadway sempre muito rico, muito importante, não precisa dizer, é, entre outras coisas, é, Laurie Anderson, por exemplo, foi uma das, das personalidades mais importantes desse circuito off off Broadway. Né? O circuito off-off-brothers mantinha ligações, por exemplo, nos anos 80, com o né, com o clube lá de punk rock. Né? Então, havia uma... uma interrelação de, de, de, de uh, formas de comportamento que estavam uh, circulando durante os anos 70 e 80, né? E mesmo durante os anos 70, quer dizer, a, a presença da performance não era, uh, não estava distante, por exemplo, dos teatros dedicados à música como o Filmar East, West e assim por diante. Filmar West, principalmente uh, na, na Califórnia, né? o Filmar East que teve uma curta duração, mas que fazia parte também desse circuito off-off-broadway. Né? O teatro euro-americano encontraria, então, seu lugar dentro de um projeto intelectual, intercultural, intergenérico, interdisciplinar, e esse intergenérico aqui é, refere-se principalmente aos vários gêneros de, de criação artística, e não gêneros como identidade sexual. Né? Ah, e interdisciplinar como um dos muitos objetos de estudo. Então, era uma espécie de legitimação disso como objeto de estudo. Né? Seguindo a liderança da vanguarda histórica e da performance experimental contemporânea, o corpo docente da NYU determinou que o teatro ocidental e o texto dramático não estariam no centro do novo currículo de estudo da performance, embora continuasse a desempenhar um papel importante, o que tornou possível também a entrada... Né, tornou possível a entrada de outras formas de comunicação estética com o corpo, mas, além disso, fez com que se fizesse essa frase famosa citada pelo Schechner, Schick, pelo sempre, ele sempre volta a isso, que é, «Performance é uma noção, isso é Schickner, é uma noção muito abrangente de ação, o teatro é apenas um nó em um contínuo que vai desde a ritualização do comportamento animal, incluindo humanos, até performances na vida cotidiana». Saudações, demonstração de emoções, cenas familiares e assim é, em para ritos, cerimônias e performances, eventos teatrais em grande escala. Né? Esse, esse, essa questão da, da cotidianidade me fez lembrar um filme que eu vi recentemente de uma é, é, que se passa todo, eu acho que ele é baseado em uma peça de teatro, está no MUBI esse filme, mas eu não vou lembrar agora aqui o nome ele se passa todo numa, numa festa, num funeral judaico, né, em que as pessoas comparecem por diversos motivos, porque eram amigos da família, porque tinha que comparecer, porque, enfim... E aí, a partir disso, outras histórias paralelas vão se cruzando dentro daquele ambiente de aparências muito ritualizado. E muitas coisas estranhas acontecem, em função disso, coisas que não estão previstas naquele, naquela ritualização. Então, acho que o Schechner também está querendo atentar um pouco para isso. Muito embora a gente não possa dizer, dentro de uma perspectiva europeia, que tudo isso é arte, mas poderia dizê-lo, talvez, dentro de uma outra perspectiva não europeia, de qualquer maneira, uma boa parte disso é tratado esteticamente ou tem uma dimensão estética. Né? O comportamento social ele é extremamente pontuado pelas relações estéticas. Então, quando a gente fala de uma ação corporal dentro da sociedade, essa dimensão não deveria estar excluída disso. Né? Deveria ser, na verdade, o fundamento das demais ações, como queria o Charles Sanders Peirce. Né? Na, na, na, na fenomenologia dele, ele sempre defendeu essa ideia da anterioridade da estética em relação à conduta à ética. Escrevendo dez anos depois, Peg Felland, dez anos depois de Richard Scheckner, né, que ele falou isso em 77, articulou a noção que animou o estabelecimento de estudos da performance na Universidade de Nova York da seguinte maneira. Será que teatro era um termo adequado para a ampla gama de atos teatrais que a observação intelectual estava revelando em todo lugar? Evidentemente, não. E isso porque estava-se usando o teatro como uma espécie de grande guarda-chuva para designar muitas coisas que deveriam caber dentro disso. Há uma outra posição que acredita que nada é para teatral de certa forma, e que tudo pode ser lido como teatro, que também é tremendamente legítimo. Né? Todo mundo sempre contou a história do saudoso Jacob Ginsburg, que ele falava: você botou um caixote com alguém falando em cima, se juntou público, aquilo ali já pode ser lido como um teatro. Certamente, quer dizer, a questão me parece ser uma questão não só de olhar, mas uma questão de ênfase nos elementos. Né? Quer dizer, as ênfases são diversas. Né? Então, dizendo de outra maneira, a gente poderia dizer até o seguinte que os fenômenos observados no campo de qualquer investigação artística, científica artística, ou seja, que, que se propõe como investigação é, científica ou pensamental ou teórica de alguma coisa produzida artisticamente, isso pode ser, ter vários enfoques que podem levar a que essa leitura se dê pelo caminho da filosofia, que se dê pelo caminho da... Da performance, que se dê pelo caminho dos estudos de atrás e assim por diante. Sem falar nos híbridos que têm surgido, como também, por exemplo, a filosofia da performance ou até mesmo a performance filosófica, que é um campo que tem se desenvolvido. Então, assim, na época era porque a palavra performance capturava, segundo ela, e transmitia melhor a atividade que estava provocando essas perguntas. Desnecessário dizer, mas eu vou dizer assim mesmo que é, o termo, quando dito dessa forma num texto em inglês, e para falantes de inglês, sobretudo nos Estados Unidos, tem um sentido um pouco diferente do nosso. Não é? Tem um sentido mais abrangente, mais generalizante, ou talvez até poderíamos dizer mais generoso, no sentido de que abarca muita coisa não é? dentro dessa denominação que seria a performance. Né? Aí vamos para o caso da abordagem da Northwestern University. Da Northwestern University, né? a abordagem volta-se para a questão da interpretação oral, outro problema que também nós não, não, não é, costumamos levar em consideração e que é muito forte lá nos Estados Unidos. Para aqueles que estão pensando que eu fugi completamente do tema do pensar ou fazer, ao contrário, eu estou o tempo todo dentro dele. E agora eu vou usar justamente a é, esse, esse isso que ela cita aqui da Northwestern University para é, mencionar isso. Durante muitos anos, nos Estados Unidos, de modo geral, existiram as faculdades de elocução, que é o termo que se usa para traduzir isso normalmente. Seriam, na verdade, faculdades de discurso, faculdades que ensinam como você fala, como você fala em público. Essa prática que, inclusive, hoje tem coach para isso e tudo, quer dizer, isso se disseminou né, no mundo todo como uma prática ensinada em graus diferentes, não só no mundo universitário, mas nos Estados Unidos houve a sério, né, e ainda existe, quero crer, tanto esse campo né, de, de, de treinamento elocucional como também o de treinamento escrito, né? Ou seja, a escola de escritor, a faculdade de escritor, existia isso não sei se ainda existe, mas acredito que sim. Isto é, a instituição universitária onde você entra para se tornar um escritor, o que não, não deve parecer absurdo se a gente considerar que você entra numa escola de teatro para se tornar ator, né? ou entra numa escola de cinema para se tornar cineasta. Então, por que, que isso não seria legítimo é, no que diz respeito à escritura. Pois é, por algum motivo, que talvez também cobrasse uma discussão aqui no Brasil, a gente não é, conferiu essa dimensão pragmática né, à, à escrita, mas conferiu a outros saberes. Né? Essa é uma grande confusão que nós temos também aqui e uma grande confusão que eles tinham lá. Então, esse departamento de interpretação oral que existia lá, em 1984, tornou-se Departamento de Estudos da Performance como forma de separar. Da, eu já contei a história antes aqui: da, dos estudos do drama, dos Drama Studies. Então, você tinha o Department of, Drama Department e o é, Performance Studies Department. E, é, isso se deu, num primeiro momento, em 1984, mas indo em 2008, se não me engano, foi a última vez que eu fui lá. Em Chicago, a única vez, na verdade, que eu fui lá, isso já tinha recém, eles tinham recém inaugurado o prédio desse departamento né, da performance. É... E aí, o, o, o Dwight Concord Good, na época, né, nos documentos lá deles, né, e, e outros autores, como Pellias e Van Olsen, que eu não conheço, é, colocava assim, que a Northwestern produz pesquisa e trabalho criativo na performance da literatura, adaptação e encenação de textos, particularmente obras narrativas, estudos culturais e etnografia, teoria da performance e crítica, artes performáticas e dança-teatro e a prática da vida cotidiana. Falo com um espírito que tem sido caracterizado como inclusivo, não canônico, democrático e contra-elitista. Tenho a impressão que, de, de, desde então até hoje, isso evoluiu para uma, um outro tipo de coisa não tão baseada na forma escrita, porque esse é o argumento que ela vai usar né, para falar da, da, da diferença entre a Norte-Oeste e a New York University. Nesse momento, ficou um pouco no ar que talvez a, a, a concepção da New York University fosse mais interessante, ou talvez ela estivesse também defendendo, de certo modo, o seu próprio território. Aí uma terceira concepção vai ter aí surpresa, né? A surpresa interessante. Vou trocar de óculos aqui que está me incomodando. É, a surpresa que é seria então a etnocenologia, né? A etnocenologia a gente conhece muito aqui no Brasil. Um outro paradigma ligado a isso que é a etnomusicologia. E o argumento dessas desses saberes tem muito que ver com a superação das distorções existentes é, do ponto de vista étnico né, é, em relação aos saberes, ou seja, saberes que, são, que recusam a presença né, de é, existências não normativas, né, ou seja, saberes que são inclusivos. Né. Diz ela que novas direções e fontes de criatividade nos estudos da performance surgem da simbiose viva e respiratória entre as práticas estéticas e o estudo delas. Há um intercâmbio ativo entre teoria e prática, acadêmica e artista, forma de arte e formação de conhecimento. Novos objetos de estudo, particularmente os objetos indisciplinados da arte contemporânea, desestabilizam não apenas o que é considerado arte, mas também como eles e tudo o que veio antes deles podem ser estudados. Os estudos da performance não são simplesmente uma versão mais abrangente dos estudos de teatro. Quando ela diz isso, ela quer dizer que os estudos da performance estão ligados a essa preocupação né? não elitista, aberta à diferença, ou seja, eles são diretamente afetados pela emergência justamente de outras coisas, como uma revisão do paradigma etnográfico e as novas proposições etnográficas também. Né? O que está em jogo não é a inclusão per se. Si, pois as inclusões são frequentemente estruturadas de forma a reproduzir as condições de sua exclusão. Em vez disso, os estudos da performance pegam o desafio lançado por práticas artísticas e culturais resistentes. Isso requer a formação, ainda que provisória, de uma matéria pós-disciplinar adequada à tarefa. Daí que os estudos da performance têm sido muito procurados justamente por aqueles campos de conhecimento que buscam uma afirmação... De uma certa resistência, como as culturas indígenas, as culturas negras, né? a, a, os, os, as culturas trans, né? é, o, o feminismo, enfim. Aí a gente, e o tem uma quantidade enorme de algo que antes era denominado por intermédio do termo paradigma identitário, que eu prefiro não usar e prefiro não usar porque é, o, a ideia de é, identidade é sempre algo que eu é, que eu tenho é, é, procuro evitar porque é, é, me parece que está ligada mas isso é uma outra discussão né a toda uma tradição metafísica ocidental não vamos entrar nessa discussão agora mas de qualquer maneira trata-se disso né de é, é, incorporar essas novas formas de percepção do mundo né, e novas formas de existência, que não são novas, que às vezes são antiquíssimas, que estavam aí desde sempre, mas estavam invisibilizadas. Né? A performance é um conceito mais acolhedor e produtivo, e é por isso que ele tem sido tão recorrido né, nesses campos, para um campo de estudos verdadeiramente intercultural do que conceitos... Que estão mais intimamente ligados a divisões culturalmente específicas das artes por meio, né, por linguagem, por gênero, né, gênero dramático, lírico, etc., como o caso do teatro, por exemplo. Né? É, mas, é, em, em seguida, ela vai fazer uma citação é, aqui, que eu acho que é, torna relevante o principal disso que ela está dizendo. Isso não significa subestimar o condicionamento histórico do termo performance. O que ela quer dizer com isso? Isso não significa subestimar o condicionamento histórico do termo performance. Eu leio isso da seguinte forma, isso não significa dizer que não existe uma trajetória histórica identificável, ou percebida, ou relatada, não é? É, como acontece com qualquer palavra-chave, no caso "performance", o problema de seus significados está inextricavelmente, ela está citando um autor chamado Williams, está inextricavelmente ligado aos problemas que está que essa, essa é a palavra-chave está usando para fazer sua discussão, não é? Então Performance é um termo, já um, um outro autor é, mencionou isso, e é, isso está citado também num, num, num texto que eu gosto muito de usar, que provavelmente vou comentar proximamente, da Joan Jonas Jens Hoffman. Eu já comentei, se não me engano, esse texto aqui, inclusive. É, é um termo, e isso também é citado pelo Marvin Carlson, aliás, eu acho que é citado pelo Marvin Carlson, ele é um texto, performance é um termo essencialmente contestado. Né? O que significa ser um termo essencialmente contestado? É que a natureza da proposição do que seria esse campo de saber artístico e de pensamento, né? considerando essa nossa separação que a gente acaba sempre fazendo entre o que se faz artisticamente e o que se pensa sobre isso, enfim que esse campo é um campo sempre problemático e né? Até agora, nós estivemos sempre acostumados, na tradição ocidental, aos campos que são disciplinares. A lógica da disciplinarização tem que ver com a lógica da identificação de um determinado campo de saber né? e, a partir disso, a construção de uma teoria que dê conta desse campo de saber, pelo menos na história da arte tradicional. Então, você vai estudar pintura, então, você tem uma história da pintura. Qual é o seu objeto? São objetos, são, são coisas que são feitas utilizando-se de tintas, de telas etc. Todo mundo que estuda a história da pintura reconhece a presença dela, mesmo quando ela está presente em lugares onde ela pode ser lida como uma pintura expandida. né Ou seja, usando pincéis virtuais ou usando uh, materiais que não são pincéis, por exemplo, grafite, etc. etc. Mas, veja só que coisa, mesmo dentro disso, você ao mesmo tempo tem uma flutuação, porque você já tem a emergência de um novo campo de conhecimento que vai também constituindo uma nova lógica gráfica que está em, a meio caminho do desenho, da pintura e da ilustração, né? que, por sua vez, também é um campo de conhecimento. E essa, esse híbrido, então, é o grafite que já tem reconhecimento como, como forma própria, e já tem tido, inclusive, galerias dedicadas à sua prática. É? Então, hoje, você fala de um grafiteiro, assim como eu acho que a gente devia incorporar esse modo, como os nossos irmãos hispânicos falam, um performeiro. É? Então, como existem grafiteiros, existem performeiros. Então, isto significa que a, o chacoalhar das. das da, o, a, a ambiguidade identitária do campo também vai provocando né, um caminhar desse campo em várias direções diferentes. Mais adiante, é, ela vai é, dizer assim, uma visão ampliada da performance requer mais do que simplesmente adicionar ao inventário o que historicamente foi considerado teatro ou até mesmo interpretação oral mas, lamentavelmente, muita gente acreditou que seria isso, que se trataria disso, né? que a visão ampliada da performance seria adicionar ao inventário né, daquilo que a performance fez, aquilo que já é, é como se a performance, os estudos da performance fossem uma continuação dos estudos é, destinados à arte teatral. Né? Então, é, as razões que nos movem a nos colocarmos em um lugar diverso e não divergente não é? de uma leitura é, do artístico que escape à lógica do teatro ou das outras artes cênicas, da dança, do circo etc., é que, é, de algum modo, percebemos que há, de fato, uma produção que já não passa por esse histórico e que tem, por sua vez, o seu próprio histórico. Essa é a produção que tem sido levantada ao longo do tempo por vários autores que constituem este campo específico de saber de estudo da performance como fortuna bibliográfica, vamos dizer assim. Eu queria deixar indicado para vocês esse texto sobretudo no que ela vai falar em seguida ela acaba não falando tanto assim de etnocenologia nem explicando o que isso significa mas ela tem duas outras passagens né em que ela fala sobre tecnologia que são impressionantes nesse texto e por fim eu não vou falar dele todo porque se eu levaria horas para fazer isso por fim ela oferece uma, um conjunto de referências uma bibliografia riquíssima em que eu tenho visto muita gente Contemporaneamente usando né, ainda essa biografia indicada em 1999. Bem, isso tudo, dito isso tudo, é, o que, que eu quis fazer com isso? Bom, primeiro é aludir a um texto que, que me parece ser é, é, é, uma referência importante, e com isso eu estou começando um processo aqui também nas lives de estudo da performance de transformá-las também numa espécie de antologia, né, em que a gente vai é, comentando textos de autores que são importantes para a formação desse campo, né, já que a gente já discutiu a questão da existência do campo nas, nas lives anteriores, então a gente é, vai, eu vou procurar trazer aqui sempre algum texto desse tipo, né, que é, geralmente não está circulando, né, é, advertir para o fato de que o texto está aí indicado Completo no, no site lá de língua francesa, né? então, portanto, ele pode ser pelo menos baixado em inglês, e a partir daí vocês podem, hoje já está muito fácil isso, né? providenciar suas tradu traduções pessoais. Né? E, é, e com isso também é chegar à questão então, que foi proposta no início. É, queria, para concluir, dizer para vocês que quando eu pensei nessa ideia, eu ainda não tinha. É, eu acho que eu meio que disse, deixei claro isso aqui. Eu não tinha pensado ainda exatamente o caminho que eu ia dar. Eu somente voltei, como eu tenho aqui, é, aqui é a minha versão em papel do Performance Studies, ao qual eu sempre recorro, e eu sempre volto quando abro ele. A essa passagem da Barbara Kishimoto, até eu quis, na verdade, saber mais dessa altura que eu sempre achei muito interessante, mas que eu não tinha é, me dedicado a procurar mais coisas a respeito dela e foi o que eu fiz E aí acabei encontrando essas questões todas mas eu acho que isso também é, com isso eu também pretendia encontrar alguma forma de dizer não é como para os estudos da performance essa distinção entre fazer e pensar não faz sentido né então não é por isso que eu botei o ou, com um parêntese no, no título dessa, dessa live. Pensar ou fazer, e não pensar ou fazer. Não se trata de ou, um ou outro, mas de pensar o fazer e fazer o pensar. Né? O pensar é um fazer possível, né? ele tem uma materialidade é, fundamental, porque não há pensamento fora de um cérebro, obviamente. Então, ele é um acionador orgânico nosso, mas ele também é uma estratégia que deve estar presente nos fazeres. Quer dizer, quando alguém está fazendo uma performance, o pensamento não está suspenso. Então, eu volto aqui para uma questão que é sempre muito repetida muitas vezes, que é essa questão do ah, naquele momento eu estava ali totalmente envolvido e aí eu não pensei no que eu estava fazendo e tal. Isso que você está expressando dessa forma, na verdade, é aquilo que em todas as tradições culturais se chamou sempre de transe. Só que nessas tradições culturais, esse transe, esse, trans, esse transpor-se, esse, esse se, é, se é, mergulhar, né? mergulhar de cabeça, mergulhar com todos os sentidos na ação, é uma forma de pensamento. E é talvez, em algumas tradições, a forma por excelência do pensamento. Né? Somos nós, da tradição europeia, que nem somos né? nós latino-americanos, mas, enfim, é esta tradição que o colonizador nos trouxe que nos faz pensar sempre no pensamento como uma coisa de afastamento, como algo que eu observo. Isso é profundamente cartesiano, obviamente. Então, isso não faz nenhum sentido quando você passa a dedicar ao pensamento uma fiscalidade, uma interferência na sua ação cotidiana. E quando você faz com que aqueles que sejam as formas aquelas que sejam as formas de é, é, transcendência cotidiana sejam os momentos de grande iluminação sejam as iluminações ou seja sejam os grandes momentos de pensamento é o que nos aproxima né das das, dos, das manifestações do Imaginário mais ousadas né que nós podemos encontrar nas espécies humanas eu Acho que hoje o papo foi um pouquinho filosófico também, mas, de qualquer maneira, deixo com vocês essa discussão e a indicação do texto também. E seguimos, então, daqui a 15 dias, com mais uma conversa sobre um autor, um texto e a discussão sobre o campo de estudo da performance. Eu agradeço a todos que estiveram aqui hoje me acompanhando Espero vocês, então, daqui a 15 dias, em estudos da performance, sempre, deixa eu colocar novamente aqui, sempre às sextas, sim, sexta não, às 16 horas, né, um, projeto do, um projeto de extensão do Centro de Cultura Linguagem e Tecnologias Aplicadas da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB. Então, com isso, me despeço de vocês e até a próxima. Abraços, tchau.